Oi! Vida e Ambiente Construído. Vamos falar sobre crescimento. Ciência Terra Nova. Os Sentidos da Ciência. Se você está pensando em construir, mudar de cidade, vir para o interior, né? se você é engenheiro, ou arquiteto, ou urbanista, esse vídeo é para você. Não só esse, como essa série toda. Então, nós estamos numa série abordando... Vida e ambiente construído, a gente já falou sobre estrutura e organização, sobre metabolismo, sobre homeostase e hoje a gente aborda é, o crescimento. Como a gente está fazendo analogia entre os seres vivos né, e o um ambiente construído, como é que se dá o, o, o crescimento? Vamos pensar numa planta: a gente lança semente no solo e essa semente, enquanto esse solo estiver seco, ela vai ficar quietinha no lugar dela. Na hora que começa a chuva, ela vai incorporar matéria, ela vai incorporar água, e a partir daí, a, a organização e a estrutura interna dela vão indicar como é que vai ser o processo para ela se enraizar e lançar o, os primeiros brotos. Então, isso é dado pelo DNA. Então, o DNA de um ser vivo é aquela estrutura que vai planejar, que vai organizar os elementos dentro do, do ser vivo, que vai dar os comandos para o ser vivo, que vai dar as etapas, né? o método construtivo daquele ser vivo. Quem é que vai fazer isso no ambiente construído? Sou eu, por exemplo, na hora que eu vou planejar um ambiente maior, um sítio, uma chácara, uma fazenda, né? para para você colocar as suas coisas ali, pecuária, agricultura, o, o turismo. É um engenheiro civil, é o arquiteto que vão planejar a construção da casa, do ambiente construído, das estradas e tudo mais. Então, o DNA de um ser vivo é semelhante né, ao meu trabalho, ao trabalho de um engenheiro, de um arquiteto. Okay? Então, quais são os passos de um ser vivo? A, a semente foi lançada no solo, Chegou a água, né? ah, incorporou a água, começou o metabolismo dentro dessa semente. E aí dá uma olhada no card aqui em cima, acho desse lado, né? se você não viu o vídeo sobre homeostase, dá uma olhada lá, se não viu o, os outros vídeos, dá uma olhada lá. Semente lançada no solo, incorporando água, as reações metabólicas acontecendo. Qual é a primeira estrutura que a semente vai lançar para fora dela? A semente está crescendo, está incorporando matéria. A primeira estrutura que ela vai lançar para fora dela são as raízes. Então, ela vai lançar a raiz, por que raiz? Porque ela vai precisar se estruturar no lugar onde ela está e vai precisar absorver água e nutrientes. A segunda estrutura que ela vai lançar é um broto, uma folhinha. Porque essa folhinha vai pegar energia solar, gás carbônico, juntando com água e nutrientes e vai fabricar o seu próprio alimento. E aí a planta começa a se desenvolver. Analogia disso com a casa. A gente começa a casa pela estrutura, pelo alicerce. Né? Depois de pronto o alicerce, vai chegando outros materiais e você vai levantando... o a parede e até o telhado. A gente não começa a casa pelo telhado, normalmente. A gente começa pela fundação. Então isso tem um processo. Ok, aí você mesmo quer fazer sua casa, tranquilo, sem problema nenhum. Agora lembra que o engenheiro, o biólogo, né, o, o arquiteto, ele estudou anos e anos para trazer soluções para você, para facilitar a tua vida e facilitar as coisas. Então, avalia a possibilidade de contratar profissionais para fazer isso. Isso a gente aprendeu aqui. Aqui a gente contratou um engenheiro e arquiteto para pensar a casa. Mas eu queria saber como é que era o processo construtivo. Então, eu acompanhei, eu, eu gerenciei a obra. Rapidinho eu aprendi que uma parede no lugar é, errado, tem todo o custo de mão de obra, dinheiro, né, materiais para levantar a parede, depois derrubar a parede para construir outra parede. Pronto, isso já deu o valor do engenheiro, do arquiteto. Legal? Então compensa muito mais. Mas voltando ao processo de, de crescimento. Então a casa vai crescendo. Agora, ela precisa de matéria e energia. A planta, a matéria, água e nutrientes e gás carbônico. Energia, energia que vem do sol. Depois os animais vão começa essa planta, também matéria e energia. A planta tem ali carbono, nitrogênio, fósforo, que os animais precisam. E, as e a energia da planta? É a quebra dos elementos dos compostos químicos que estão presentes na planta. A quebra desses elementos vão liberar energia, os açúcares que estão presentes na planta, vão liberar energia para o animal se desenvolver e crescer. Então, seja ambiente construído ou ambiente biológico, fluxo constante de matéria e energia. Ok, para construir uma casa, a gente já, já sabe de onde é que vem material. Então, é tijolo, é aço, é areia, é cimento, é cal, é ferragem, é tubulação. E a energia, de onde é que vem? A energia vem do, do trabalho, vem do design, do pensamento, e vem do dinheiro que você acumulou para fazer a obra acontecer. Ou então, se você não acumulou, você entrou num, com um pedido no banco e fez um financiamento. Então, essa quantidade de dinheiro é uma energia que faz a obra acontecer. Então, na hora que você vai construir ou vai planejar um empreendimento, você tem que saber que vai precisar de um fluxo constante de matéria e energia. De início, você vai precisar de muita matéria e muita energia. Porque está construindo. Então, o brotinho da planta, naquele momento ali, ela precisa de muita água, ela precisa de muito nutriente, né? ela precisa de sol. Por isso a planta cresce bastante no período agora do verão. Né? Se o solo estiver bem adubado, estiver rico, ela vai ter bastante nutriente. E no verão, uma temperatura mais alta, com bastante insolação, a planta cresce. No inverno é o contrário, menos água na nossa região aqui, menos água né? e uma temperatura menor. Dificulta um pouco o crescimento da, da planta. Então, a mesma coisa em uma obra. De início, vai muito material e muita energia. E depois, com o tempo, vai precisar de um fluxo mais constante de matéria e energia, que é para dar conta da manutenção da casa e do, dos cuidados da casa. E aí o, o crescimento, depois que a casa está pronta, a casa pode continuar crescendo, a tua família vai crescendo. E aí a pergunta é, planejou esse crescimento ou, ou vai fazer no, nos puxadinhos? Se você puder planejar com antecedência, ok. Ou então, você tem uma fazenda ou uma produção qualquer. Está né? planejado como é que você vai fazer essa produção? aonde é que vai ser cada uma das coisas? Está planejado onde é que vai ser o quarto? Porque isso é importante. Né? Você vai fazer os quartos voltados para o sol. Você vai fazer a parte que você vai ficar mais tempo mais iluminada, porque você não precisar estar gastando energia elétrica. Esse planejamento, quem vai dar é o engenheiro, é o arquiteto. E numa escala um pouco maior, eu contribuo também. Legal? Então, matéria e energia num fluxo constante para poder haver o crescimento da casa ou de uma família. E aí como é que você aumenta esse processo ou facilita esse processo? Fechando ciclos. Por exemplo, a matéria e energia que entra dentro da casa, ela vai circular na casa. E aí nós estamos falando de alimento, nós estamos falando de, de materiais. Quanto menos mão de obra depois de manutenção, melhor. Então, de preferência, você vai escolher elementos com uma qualidade melhor já no início. Vai gastar mais? Vai gastar mais. Mas ao longo do tempo, você vai gastar menos. A água que entra na casa... Né? Ela está entrando, ela vai sair de alguma maneira. Se você cicla essa água, ela pode voltar a ser utilizada na, água, na, na casa. Então você precisa de um fluxo menor vindo de fora. O que aumenta a sustentabilidade da tua casa. A quantidade de nutrientes que chegam na hora que a gente está comendo, está ingerindo nutrientes e está liberando esses nutrientes de uma forma que já não é legal para a gente. Mas se você tiver um sistema de tratamento na tua propriedade, né, localizado, separando água preta e água cinza, você vai recuperar a água, que você pode reutilizar na propriedade, e você vai recuperar os nutrientes que estão presentes naquela água após o tratamento, né, para que esses nutrientes possam ser reincorporados no solo para facilitar o crescimento das plantas. Foi o que a gente fez aqui em casa. Deixa eu mostrar para vocês. Vê aqui atrás, isso daqui, anos atrás, era só capim. Não tinha essas árvores, não tinha nada disso. Isso daqui foi fruto de planejamento e foi fruto de, fruto de fechamento de ciclos também. Toda a matéria e energia que entrou aqui dentro de casa, ao invés da gente lançar para fora da propriedade, ela ficou aqui mesmo, sendo reaproveitada pelas plantas. Conclusão. Aqui o ambiente vai ficando cada vez mais rico do que um ambiente que só está exportando matéria e energia. Se ele está ficando mais rico, ele está crescendo. E com esse crescimento, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer de duas coisas. Uma, ou a gente vai começar a reproduzir, e aí veja o próximo vídeo que vai ser sobre reprodução. né? Ambiente construído, ser vivo, uma das características é a reprodução. Ou então ele vai chegar num, num, num nível de estabilidade que é inevitável o crescimento. Que já é o que está acontecendo. Essas ideias todas né? e essa prática toda começa a ser reproduzida em outros locais aqui no sul de Minas. Então, se você tem interesse... Dá uma olhada no link aí embaixo, na descrição. É possível você se hospedar aqui na casa, para a gente conversar e você ter uma ideia mais presente de como é que funciona tudo isso. Está pensando em vir para o sul de Minas? Está pensando em sair da cidade grande e vir para o sul de Minas? Então, procura a gente que a gente auxilia no processo. Desde achar o um melhor terreno para você, para as condições, para aquilo que você queira fazer, até trazer profissionais é, qualificados e capacitados para planejar o terreno para você, fazer a parte de arquitetura, levantar a tua casa, o serviço completo. E por outro lado também, se, se você faz biologia, arquitetura, é, engenharia civil, agronômica, ou áreas correlatas, e quer trazer as ciências ambientais para dentro do teu trabalho, dos teus projetos, se quer conhecer um pouco mais de como é que a gente traz a biofilia, né, e a sustentabilidade para dentro de uma fazenda, um sítio, uma chácara, uma casa, né, procura a gente, vamos pensar em parceria, ou vamos pensar em como é que a gente vai passando esse conhecimento de uma maneira mais aprofundada para você. Legal? Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!